Olá, tudo bom? Se você está aqui é porque você quer aprender a tocar teclado, você quer destravar e eu preparei uma oferta especial para você, ok? Dois cursos por R$ 47,00, teclado expresso, teclado worship para destravar você totalmente aí, tá? Tem uma técnica especial dentro do teclado worship que vai também te fazer tocar apenas com três notas na mão direita. Olha que interessante, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar Santo Espírito és bem-vindo aqui ó. Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração ser música. Por tua glória, Senhor Então tem muita coisa aqui preparado para você tá dentro desse combo E eu vou mostrar para vocês aí o que você vai receber ao comprar esse combo Continua comigo nesse vídeo Este é o curso Teclado Expresso Ele é um curso que parte do zero, tá? É, e ele tem o objetivo de fazer a pessoa tocar no tempo mais rápido possível. Então ele é bem dinâmico, tá? Ele parte aqui ó das formações, a identificar de acordes, bem disso, explicadinho, tá? tá vendo? Vai até o final aqui, terminando formação de acordes com as duas mãos. Continuando os acordes, tá? Todos são uma... então um material bem mastigadinho, entendeu? Para te fazer mesmo tocar, tá? Desde o zero, exercício de troca de acordes. E vamos continuar aqui, ó. Primeiros dedilhados, arpejos sobre acordes maiores, tá vendo? E, e o interessante do teclado express é que ele já aplica, tá? Nos louvores, o que você vai estudando. Então aqui, ó, deixa eu voltar um pouco aqui, tá? Você vai ver que... músicas Um, dois, três, quatro, um. Dois, ok, três, então você já vai estudando, quatro, e já vai aplicando nos louvores, tá? Com pouco tempo você já consegue então aplicar o seu conhecimento no culto, te ok? E aí conforme você for avançando, ele tem aqui, ó, como ler cifras, tá? E é um exemplo prático aqui, ok? Vem daqui o vídeo, ó. A gente vai estudar como que você vai ler a cifra nessa música, ok? Vamos continuar. Tem aqui é, exercícios para troca de acordes, mais, né? Que são eu ciclos de mesmo quarta. Tá? Deixa eu adiantar eu tá aqui. Ah. Quarta nota. Ok. Escala maior para você estudar. Harmonia moderna, tá? Acordes Tétrades. Acordes com nona, sus 4. Tem essa parte de técnicas aqui. Muita gente já viu, né? Esse vídeo aqui tocando. Tua perfeição. Tocando aqui com um Grande estúdio, né? Uma... Até aqui. Então, tudo explicado, tá? Detalhadamente. Aplicando o um dedilhado sobre a música Quero Conhecer Jesus. Nós vamos aplicar agora. Vamos pra lá, para mesclar os dois, né, meu orgulho okay. me tirou do Esse jane. aqui é um teclado expresso, tá, então ele tem esse objetivo de sair do zero e te deixar tocando o aceitável para você poder tocar na igreja, tocar no culto e tudo mais, ok Agora vamos dar uma olhada no teclado Worship, tá bom esse é o teclado Worship, já é uma proposta totalmente diferente do teclado Expresso. Ele é um curso para quem já está tocando básico, ok? E você vai pegar esse básico e vai começar a criar arranjos de Worship em cima, tá? Então ele parte aqui de uma ideia aqui é mais completa, tá? Pensando no quê? Em trabalhar o conhecimento de campo harmônico, ok? e depois ele vai partir para o encadeamento que é o que o encadeamento é justamente para você não tocar, não mexe, dando sal essa tá? mão aqui ó, ela permanece no mesmo lugar ó, ok, vamos lá e aí qual que é a grande questão aqui do teclado worship tá são as técnicas para sonoridades usadas no worship né então ó Terças, oitavadas. Ok? Tá vendo? E então, vai... no teclado worship, você vai trabalhar muita sonoridade, tá? E tem essa técnica aqui, que é a cereja do bolo, né? Muita gente já me viu usar e fica perguntando. Ó o Lá menor. Ó o Fá. Ó tá o vendo? Sol. Então, eu vou explicar como funciona essa técnica. A gente vai aplicar ela em músicas, ok? Vamos aplicar ela sobre o campo harmônico, tá? E depois, a melhor parte, que a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu, tá? Nas músicas. Claro, né? Que se não tiver a música pra você aplicar, o que adianta não vem estudar, né? Menor, né? Então, ó. Pega aí, ó. Tô na terça, tá? Ó, vamos lá, ó. Dá uma olhada nisso. Eu tô usando aqui um playback aqui. Que tem Adiantar. Lá menor, sol, Ok, então o curso de teclado worship ele vem para trazer essas sonoridades diferentes e a melhor parte, né, é que o curso de teclado worship ele vem com um livro digital, né? Eu já deixei aberto aqui para você ver, muito bem feito, muito bem trabalhado, tal. Tá, tudo detalhado para você poder estudar aí tá e tirar o melhor proveito do conteúdo tá é, dificilmente você vai encontrar tá um curso tão bem trabalhado como esse ok e também pelo valor do combo aí que eu tô fazendo para vocês ok então vale muito a pena mesmo tá é, o objetivo aqui é fazer você tocar na igreja efetivamente